semana passada, e eu acho muito legal a gente comemorar aniversário, toda vez que a criança faz aniversário, muito importante, porque é graça de Deus a gente está aqui, mas eu acho que nesse caso específico a gente tem muito mais pra agradecer, sim, sim. tá? O que Deus fez, assim, não é um negócio pra gente esquecer, não ficou no passado, Dos meus filhos, a minha família não tiver entregue nas mãos de Deus, que é Ele que me sustenta, Ele que me dá força, tá? E assim, Deus é tão bom para mim, tá? Que eu quero muito que todos vocês tenham sintam o que, que eu sinto por Deus, eu queria muito que todos vocês sentissem, tá? Então, eu agradeço muito a vocês, agradeço principalmente muito a Deus que, como sempre, foi muito gracioso, muito misericordioso, tá bom? E é, vocês choraram comigo, ficaram tristes comigo, e hoje é dia da gente se alegrar, tá? A gente, a, a gente tem que ser sempre muito grata a Deus por tudo que Ele fez. E hoje é dia de festa, e quando eu estava no hospital, eu sempre falava que a gente ia dar uma festa o dia que Ele saísse. E hoje é gratidão a Deus e a vocês por tudo que aconteceu, e graças seja dada a Ele, todo dia. Enquanto esse menino estiver aqui com a gente, quando todos vocês olharem para mim, vocês olhem para mim e falam, ó, César é feliz mesmo. Deus fez, Deus foi muito bom na vida dela. e Foi mesmo, e assim, foi comigo e com vocês também. bom?" Pai, nós nos alegramos em Ti, pela vida que o Senhor nos dá. Obrigado por mais um ano, que o Edu e o Ian completaram na Tua presença, Senhor. Nós agradecemos porque tu tem sido um Deus presente, um Deus gracioso. Nós podemos, ó oh Deus, olhar para a vida do Ian e vermos, ó oh Deus, o quão grande é o Senhor. O quão maravilhoso és tu, oh Deus, nós vemos no Ian o milagre do Senhor andando para lá e para cá, um sinal visível, ó oh Deus, da tua grandeza, da tua bondade da Tua presença em nossas vidas, Senhor. Amém. Muito obrigado, Pai, nós celebramos a Ti nessa tarde, Senhor. Amém. Obrigado pela vida dos dois, que o Senhor continue abençoando-os a Deus, que eles cresçam na Tua presença, Amém. que eles cresçam a Deus, conhecendo a Jesus, que eles cresçam a Deus, amando o Senhor sobre todas as coisas, Amém. sendo uma bênção para a família deles, e que eles sejam, Pai, meninos, que venha honrar a Ti com suas vidas. Amém. Dê a eles saúde, ó oh Deus, também a, a meninha, menininha, Senhor, que o Senhor continue abençoando os filhos da Michelle e do Claudinho, Senhor. Amém. Derrama, ó oh Pai, a Tua graça nesse lar, oh Pai, a cada dia. Obrigado por cada vida aqui presente também. Que o Senhor derrame, ó oh Deus, a Tua graça sobre cada um de nós. Amém. E nessa tarde, ó oh Deus, nós frisamos mais uma vez. Queremos Te adorar, queremos celebrar o Teu santo nome, ó Deus, porque Tu és bom. A Tua fidelidade dura para sempre, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e nós Te agradecemos, ó Deus. Amém.